Uau! Essa vai ser a cor do meu escudo. Voltar no tempo é algo fodástico. Fala a verdade, você gosta dos meus vídeos, né? Comenta aí. Olá, bombardeiros, sejam bem-vindos a este canal hiper-mega-legal. Se jogar seu celular na parede para ajudar fortemente no like, avise sua mãe antes. E se você emito, inscreva-se. Faz silêncio que agora vou te contar as novidades. Novidades dos clãs. Se você baniu acidentalmente um membro, ou simplesmente deseja que membros banidos voltem a entrar no seu clã, você poderá usar a função Apagar Lista de Proibição. Seja um membro em destaque no clã, seu nome será destacado com o ícone dourado, mostrando que você é um membro ativo. Agora você pode recarregar as mensagens do dia anterior de dentro do seu clã. Em breve você também poderá mudar a cor do seu escudo do clã. A adesão é grátis. Um salve feioso para Gabriel Games, Sasuke Blocks, Guia St., Gardinho, Matias Oliveira, Ferdinando Davi, Nobre CB, MauEVZ, W, Mal EVZ, Unity Templar, e um salve hiper mega fudástico para Ana EVZ. Bom, essas foram as pequenas mudanças que houve nos clãs, em breve irei explicar melhor outras coisas. Se você está passando por problemas no jogo, confira o primeiro link na descrição e busque ajuda no fórum. Papai ama você seus lindos.